Olá, bem-vindos a mais um workshop da casa dos dias de bricolagem. Eu sou a Cristiana e vou acompanhá-lo durante os próximos minutos com o objetivo de o ajudar a solucionar um problema da nossa atualidade, o teletrabalho e a necessidade de encontrar ou adaptar um espaço que nós tenhamos na nossa casa para o fazer. Ao longo deste workshop vamos conseguir provar a todos os bricoleiros, a todos os apaixonados pela bricolagem, como é fácil de conseguir construir um espaço tão ou mais confortável e funcional do que aquele que temos no nosso local habitual de trabalho. Para me ajudar, tenho aqui comigo a Andrea Souza. A Andreia é decoradora de interiores e vitrinista, é super criativa, muito atenta aos detalhes e aos pormenores e é já uma repetente aqui nos Dias de Bricolage. Andreia, obrigada por teres aceito novamente o nosso convite e bem-vinda aos Dias de Bricolage. Muito obrigada, Cristiana, por este novo convite, por estar aqui novamente convosco. Uh, tal como disseste, vamos realmente uh, recorrer à necessidade de criar então um, um, um escritório, um ambiente mais adequado ao nosso trabalho atualmente e estaremos aqui para dar algumas dicas, algumas sugestões. Uh, vamos tentar criar dois cenários completamente diferentes. Um, aproveitando então um espaço que tínhamos já na casa disponível, disponível não, uh, porque temos sempre a casa, digamos que já uh, organizada e vamos é que ter que a reorganizar para podermos criar esse novo espaço de trabalho. Muito bem. Em traços gerais é isto que nós vamos aprender Sim. ao longo do workshop. Eu lembro uh, que este workshop está a ser transmitido uh, em formato live streaming nas nossas redes sociais, na nossa página de Facebook e Instagram. Poderá revê-lo mais tarde nas nossas plataformas digitais, no nosso site, no nosso canal de YouTube e na nossa página de Facebook. Se estiver a assistir em direto e tiver alguma dúvida sobre este tema, pode também aproveitar para colocar todas as suas questões e tem a possibilidade extra de ter uma resposta dada em direto. Se porventura não conseguirmos dar essa resposta em direto, também não precisa de se preocupar, porque logo no final do workshop, eu e a Andreia vamos, vamos dar as respostas em falta. Andreia, começamos? Sim. Aliás, eu, se calhar vou começar por dizer, eu quero criar um escritório na minha casa. Por onde é que eu devo começar? Qual é a minha primeira preocupação? É assim, a primeira preocupação que nós devemos ter é ver qual o sítio onde onde nós vamos poder uh, reaproveitar o espaço, ou redecorar o espaço. Uh, por norma, conseguimos montar no, no quarto, apesar de que os quartos, por vezes, também já podem estar um bocadinho saturados. Uh, e podemos, eventualmente, também recorrer a um espaço da sala uh, que esteja já utilizado, mas que nós podemos uh, reestruturar. Neste caso, vai ser isso que vai acontecer. Ou seja, nós estamos numa sala. Certo, estamos aqui sala. Já tenho uma pré-decoração, vamos... mas eu preciso do espaço para trabalhar. Preciso claro. de garantir que vou ser produtiva no meu trabalho, certo. que estou a ter todos os cuidados para, para garantir também a minha saúde mental. Uh, isto não serve. Não, ou seja, uh, nós temos aqui um espaço onde temos uh, esta, esta pequena estante, uh, que neste espaço será o sítio mais adequado para nós agora o reutilizarmos redecorarmos, digamos assim, e o que vamos fazer é retirar agora toda esta informação que temos aqui e vamos transformar este espaço uh, num pequeno escritório. escritório. Uh, como eu disse há um bocado, nós vamos tentar criar uh, dois escritórios diferentes, uh, até para também demonstrar que existem vários, uh, vários materiais onde por vezes as pessoas acham que fica muito caro uh, criar novos espaços em casa e com materiais às vezes bastante acessíveis nós podemos fazer situações completamente diferentes e neste caso Andreia vamos utilizar uma sala isto poderá ser um escritório uh, apenas temporário e não permanente sim, sim, certo sim, sim. a qualquer Soja. momento nós podemos certo. retirar as nossas coisas de trabalho e colocar uma decoração normal sim sim sim sim Portanto, vamos começar agora aqui, para termos um bocadinho mais de espaço. Vamos ajustar aqui, para podermos... Aproveito para dizer que, por vezes, um pequeno cesto serve para nós termos todas as nossas ferramentas, que neste caso vamos utilizar algumas, e que no fundo estavam a decorar, mas dissimuladas uh, na mesma. Agora portanto, esta peça aqui Algumas peças nós já temos cá em casa, outras nós vamos tivemos que adquirir para transformar esse espaço. Pronto, esta peça vamos Pegar e vamos recolocar. Hum. Neste caso, nós tivemos que já preparar o espaço para não estarmos aqui com, a perder uh, grande tempo e para podermos demonstrar os dois, os dois cenários. O que nós vamos fazer agora é pegar em alguns elementos, neste caso... É um conjunto de três cubos. fazemos assim para podermos ter mais visibilidade. Pronto. Isto são peças que podemos encontrar no livro. Tudo que nós vamos utilizar aqui, e mesmo que já estava cá em termos mesmo de decoração, já, Temos já nas está nossas disponível lojas, na nossa loja. Quer online, quer nas nossas lojas físicas. Portanto... Vou dar em asas à vossa imaginação. Aqui, nós vamos começar por criar primeiro a nossa base de trabalho, que é a secretária, onde vamos ter a necessidade de recorrer às tais ferramentas que, por norma, temos em casa. Neste caso, é um barquinho também. Pronto. Como eu disse, nós já temos alguns elementos colocados, outros vamos ter a necessidade de os colocar. Neste caso, o que é que nós temos de ter em atenção? Que tipo de parede é que nós temos? Se é parede pelador, uh, se é uma parede normal, para também podermos escolher o um material adequado. Neste caso, estás uh, a querer falar precisamente, iríamos precisar de uma bucha. Uh, sim. Um, existem buchas para vários materiais, umas sim, sim, mais específicas sim. para materiais locos. Existem aquelas para materiais mais maciços. Essa indicação aparece sempre na, nas, nem, embalagens. nas embalagens, mas também, caso tenham alguma dúvida, é, uma, é só procurarem o colega da secção de forragens que ele dá essa informação e ajuda a escolher, uh, neste caso, o parafuso e a bucha indicada para o que precisam. Certo. Poderíamos também forrar a parede para criar um ambiente mais agradável, uh, mais harmonioso, com um papel de parede. Podíamos fazer uma pintura. Mas como não vamos conseguir fazer agora, pronto, vamos deixar só essa, essa dica. Neste caso da pintura, Andreia, já que estamos a falar neste momento, temos um fundo branco, não sei se é a cor mais adequada ou não para termos num escritório. assim, qualquer cor, digamos que é adequada, tirando cores escuras, que por norma não são adequadas a, esse, a esses espaços. Mas podemos perfeitamente, porque também temos que enquadrar com o resto da decoração. Neste caso, porque é na sala essencialmente Sim, certo. terá que ser uma cor um, ligeiramente mais leve, mais suave, mas também tem a ver com o gosto pessoal. Uh, pessoalmente, vou sempre para tons mais claros. Neste caso, nós até poderíamos jogar na mesma com o branco e termos só uma parte um, adaptada a outra cor, que nos faz um fundo, digamos um uhum. plano que nos faria sobressair ainda mais o nosso espaço. Mas, como eu disse, não temos esse, esse tempo. Um, no caso também de quererem, que... de quererem de uh, quererem pintar a parede, é sempre Sim, trouxemos... importante seguir todas, todas as, as regras. Nós temos uma série de workshops no nosso, nas nossas plataformas digitais, por exemplo, no nosso site, uh, que o vão uh, ajudar a perceber tudo aquilo que precisa, desde a parte da preparação, de todos os materiais que estão à volta, desde a parte de tapar fissuras, no caso delas de existirem. Temos também o primário, que convém sempre passar em primeiro lugar, e depois a parte das tintas. Neste momento aproveito também para, para referir que nós já temos a possibilidade, se não sabe qual é a cor que vai utilizar, temos embalagens mais pequenas. É mesmo uma questão de testar num, num dos cantinhos da parede, se não gostar do efeito final. É uma questão de escolher outra cor, mas o ideal é mesmo. Isso poder... é se torna bastante prático porque por vezes nós temos a noção de uma cor e ao aplicar uh, não temos essa certeza uh, de que o vai resultado. ficar exatamente como nós queremos. Isso é uma boa, uma boa, pronto, uma boa opção de parte da, da Leroy e permite aos clientes de podermos ter, em vez Sim. do uso de uma, de uma lata inteira, temos essas pequenas amostras que numa pequena de mão já temos essa já temos o resultado essa percepção. Pronto, vamos então começar por montar a nossa base da secretária, que neste caso escolhemos dois suportes que são metálicos, isto porquê? porque tivemos em conta que neste momento já existe na nossa sala um elemento que neste caso é o candeeiro, hum, que é em madeira e também preto, e por isso vamos criar aqui uma situação que está um bocadinho, como temos também o um fundo branco, para não ficar Assim, vamos então fazer aqui um bocadinho de contraste nesta situação. Estes suportes uh, têm estas duas peças, que no fundo eu vou exemplificar a parafusando esta e depois levará este encaixe, que fará melhor Dá um reforço, extra. Um reforço o seu reforço extra. É sempre importante também, quando compramos hum, este tipo de suporte, termos em conta, quer seja, a dimensão da, do que vamos aplicar uhum. em cima e também o peso que cada uma delas aguenta, certo? certo? Sim, sim. Isso é verdade. Uh, para além destes, nós também temos outras opções. Trouxemos apenas duas, mas existe um vasto leque de, de, de suportes. Poderíamos, eventualmente, utilizar também estes de madeira, que podem ser utilizados também para parteleiras ou outro tipo de, de situações, mas fica também esta indicação. Neste caso, também são grandes mas podiam ser eventualmente um tamanho mais, mais ou, okay. ou o contrário, sim. Portanto, vamos agora tentar fixar vamos depois eu se calhar vou te pedir ajudar. ajuda se me consegues chegar ali os parafusos. Okay. Agora vou aqui... Vamos fazer um bocadinho de barulho. Vale a pena fazer o resultado. Neste caso, eu vou utilizar apenas dois parafusos porque uh, este é um bocadinho mais inacessível mas depois com uma chave de fenda seria necessário colocar os três para ficar mais reforçada ainda. Eu vou desviar um bocadinho esta planta aqui. Por vezes há essa necessidade de recolocarmos as peças todas. Aqui, já temos... ah, importante será referir uh, que, por norma, as secretárias são colocadas a uma altura mais ou menos entre os 76, 80, não mais do que isso e não a menos do que, do que isso neste caso nós já antecipamos essas medidas todas e virá a ficar nessa nessa altura portanto ou hum, a peça que está já a aplicar uh, não está está abaixo desses 70 é isso não está assim, ou seja a secretária neste caso vai ficar ao nível que é hum, são 70 são 74 okay. a 72. <risos> vou precisar agora da peça do outro parafuso como eu referi nós vamos ter que encaixar aqui esta peça que é fácil encaixe e vamos ter que Antes de fazermos este tipo de furos, podemos sempre fazer as marcações na parede, depois Sim, vão é o ficar ideal. tapadas Pronto, com Como uma... eu tinha dito, nós aqui não estamos a demonstrar isso Sim. porque já está tudo pré... Já perdimos. Definido. mas aí os dois. Obrigada. Agora vamos novamente... A peça. Obrigada. Isto tem, atenção, que tem um encaixe próprio. Por vezes nós andamos aqui atrás, mas, mas depois é fácil simples, de perceber que ele é só encaixa assim. Porque ele tem aqui uma ranhura e só tem aqui o sítio de aplicação de do novo parafuso. Neste caso, nós estamos a aplicar uma, uma secretária bastante pequena, não é? certo. porque, no fundo, não vai ser para uso diário e constante. Vai ser pequeno, um, pronto, um apontamento que nós temos, onde, ao invés de estarmos a trabalhar num sofá ou assim, estamos um bocadinho e com este espaço. conseguimos assumir uma postura mais confortável. Sim. Nós, Como vão reparar, isto é uma peça extremamente estreita, o que existem várias medidas e depois nós podemos definir também consoante o espaço que temos. Isto podia ser perfeitamente um local de trabalho diário. Teria que ser uma peça maior. Até poderia ser um espaço de, de refeição, eventualmente, desde que sim, nós depois sim, sim. tratássemos... sim. Teria que as medidas estarem devidamente adequadas. Neste caso, eu não vou parafusar esta tábua ao suporte, porque depois nós vamos ter a necessidade de retirar novamente para criar um novo um novo espaço. Mas no caso, em casa, essa... o ideal é sempre para porque não corremos o risco de que caia, certo? Claro, aí temos de ter em conta a dimensão da, da nossa base Sim. para escolher o parafuso adequado a isso. Neste caso aqui, nós também poderíamos... Temos a madeira em cru, mas também poderíamos utilizar um verniz, quer uhum. em color, quer um verniz com um bocado de cor. Caso também tínhamos trazido aí para também uh, a opção de do, do verniz. Sim. Uh, há várias cores, efetivamente, há vários acabamentos também. Sim. Neste caso trouxemos um acetinado, que acaba por ser um bocadinho mais fácil com uma limpeza com uma limpeza com um pano úmido. Uh, mas há vários tipos de acabamento, se preferir mate se preferir mais brilhante, uh, vai depender do efeito que quer na sua parede. Claro. Uh, Agora, vamos já definir um pré-enquadramento com estes três cubos, que no fundo também nos vai servir, para quer para decoração, quer para otimizar tá. a nossa... O que nós vamos reparar é que temos que ter em atenção, quando fizermos as, uh, colocarmos as medidas, se nós fizermos eventualmente assim, isto tem uma medida, mas depois temos que ter em conta sempre qual é o distanciamento que vai da altura da peça é. até ao, ao, ao encaixe. Neste Pronto. caso, nós, quando estivemos a fazer uh, estes furos, estivemos precisamente a, a, a colocar as peças e medidas. a perceber... Que é na vertical... Sim. Okay. Portanto, isto agora... Tivemos que... julgo que está... Pronto. Temos aqui... o outro... Aqui, se calhar, vou pedir um bocadinho ajuda, porque já estamos sobre este, acho que aqui já está. Mais para aqui. Não, não estás, não estás. Encaixou-te. Aqui já está. Sim. E temos agora este, que se calhar também te vou pedir ajuda. O que também temos de ter em conta é que realmente, se repararem, existe uma pessoa mais alta, uma pessoa mais pequena. E por vezes a gente não tem isso em, em atenção, mas se isto é de acesso uh, a várias pessoas na casa, é preciso ter esse, esse cuidado, ou seja, que esteja uh, à, altura à altura das pessoas que vão uh, utilizar o espaço. Sim, corretamente. Agora, para não ficar assim tão despido, ou seja, nós vamos utilizar, digamos, algumas peças do que tínhamos já na nossa estante, para não ficar tudo arrumado numa caixa, e no fundo vamos dar vida ao nosso escritório. Esta parte aqui, eventualmente, poderá ser uh, acharem estranho porque os livros saem fora, mas é o que eu dizia, isto não é um escritório permanente. A seguir é que nós vamos dar essa outra oportunidade e aí já temos, mas temos sempre, essa possibilidade. Aqui podemos usar assim, podemos também usar assim, podemos perfeitamente ter à mão uma história Pronto, está um bocadinho alto. Lá está para... Normalmente são os quais que vão ler as histórias, os é. mais pequenos. Pronto, vamos dar ali um bocadinho também de cor. Isto aqui, que neste... No, uh, anteriormente servia-nos de um vaso. Um, um mas nós, como também precisamos de elementos para guardar as coisas que normalmente utilizamos nas secretárias, Podemos perfeitamente transformar. Estar aqui. Temos aí algumas sempre. canetas. Ou seja, a importância aqui é sempre reenquadrar as coisas para não as deixarmos de utilizar. Pronto, eventualmente, vamos pôr aqui um elemento e podemos... Temos aqui os livros, que se estamos a falar de um escritório, vamos dar mais ênfase aos livros e que, perfeitamente pode estar na mesma na nossa secretária. Temos ali um espaço vazio que podemos, ou então, para não subcarregar, perfeitamente dar este espaço assim. Vamos colocar aqui. Neste caso agora aproveitaríamos a cadeira que até já estava sim, a sim, decorar sim, o sabes. espaço anteriormente. Este, este nosso cestinho poderíamos continuar a enquadrá-lo no nosso espaço. Fica arrumado. Tem a sua utilidade na mesma. Pegaríamos nesta cadeira. Colocaríamos aqui. E o nosso vaso, que poderia... Eventualmente voltar ao mesmo sítio ou então reenquadrá-lo aqui. Ou seja, no fundo já temos aqui um escritório uh, montado. O mesmo espaço, um efeito totalmente diferente, Pode completamente ser tem Temporário diferente, e permanente. Então. Pronto. Aqui podemos já trazer a, a parte da iluminação é, é ou a então deixarmos é, ficar. É, uh, quem está aí a trabalhar à partida está voltado para uma parede, dependendo da luz que tem em outros pontos, precisamos, ou de um ponto de luz na secretária. Sim. Mas como não é muito grande, se calhar se conseguirmos uma opção mais direcionável de pé, acaba por facilitar. Sim. O que nós vamos aqui ter, aqui esse, um problema que vai ser uh, resolvido, é que só temos aqui nesta parede um ponto de luz que nos fica um bocadinho distante da nossa secretária. Daí que nós trouxemos várias opções. Aí voltamos a ir à nossa caixinha de ferramentas. Neste caso já existe disponível várias, a, opções. várias opções em termos de cores. Uh, em termos de tamanhos, em termos, em termos daquilo que nós precisamos uh, de colocar aqui ligado. Conseguimos ter aqui duas entradas USB, neste caso, por exemplo. Conseguimos associar cores, conseguimos uh, associar formatos. Portanto, é escolher mediante aquele que seja o nosso objetivo e se queremos efetivamente esconder ou se queremos Sim. dar destaque Sim. à peça eu vou dar destaque a esta peça que me parece bastante interessante porque no fundo por vezes nós temos que passar os cabos pelo chão e sendo isto em madeira que acho que está bastante interessante que até vou optar por abrir acaba por ficar mais mais dissimulada não é o caso nesta parede mas para identificar que é uma peça completamente diferente vamos usar este cestinho. Neste caso também estamos aqui a falar de três pontos de luz. Seja, nós só estamos sim. a precisar de um. Ou seja, vamos... Até só precisamos de fazer com que ele chegue a essa ponta da sala, certo? Pronto. Nós, como eu tinha dito, não vamos uh, aplicar agora sim. para não ser mais um elemento que nós temos que retirar no, no próximo uh, cenário. cenário que nós vamos, vamos agora demonstrar, mas já fica aqui a demonstração de que esta peça é completamente diferente de todas as que estamos habituadas a Seria a peça que neste espaço. Falamos que... também em, hum, neste tipo de, de cabos a andar pelo chão. Nós temos sempre a opção de os esconder ainda de mais uma forma, que é colocar uma calha, sim, sim, se, uma se calha for seguida técnica. pela parede. E em termos de cabos espalhados por cima da, da nossa secretária, também é fácil de solucionar, porque já existe claro. uma série de... de nós não conseguimos foi trazer tudo agora, porque depois também passava a ser muita informação, mas como a Cristiana Sim. disse, qualquer pessoa depois pode solicitar essa ajuda, ajuda a algum colaborador. Isto vamos manter aqui assim, isto vamos guardar, se for necessário voltamos a colocar. Portanto, vamos agora voltar a desmontar tudo isto e vamos voltar a transformar. Nós vamos precisar de espaço para nova. Então vamos fazer assim. Isto passa. Está aqui. E isto nós. Vou colocar também. aqui. Já foram uns livros. tirar esta peça Neste caso, aqui. André, temos exatamente a mesma sala, temos exatamente o, o mesmo, mesmo espaço. espaço. Só vamos dar uma opção diferente, Sim. Uh, que esta pode realmente. Seja uma opção com mais espaço ainda. E vamos ter ainda mais arrumação até nesta Sim, situação. Sim, ainda mais arrumação. É. Vamos por assim, Eu lembro a precisar... quem nos está a assistir que se quiserem, entretanto, ir colocando as suas questões, estamos cá para para os ajudar. Portanto, estejam à vontade. Nós vamos precisar aqui de espaço, logo vamos ter que voltar. Caralho. Vamos voltar aqui ao início. Porque inicial. agora vamos montar. Já vou falar sobre isso. Isto nós voltaremos a falar. Então, agora basicamente vamos retirar os cubos e vais retirar aqui a base. Uh, sim, sim, sim. Ou seja, isto é de fácil arrumo. No fundo, nós também poderíamos enquadrar estes uh, cubos com os novos cubos que vamos uh, demonstrar, uh, que é uma marca que se chama mesmo Cubo. Neste caso, a marca é a marca Spacel que é uma das nossas marcas da casa e, uh, e é o modelo Cubo. Vamos ter que arranjar aqui um bocadinho de espaço. Vamos querer colocar isto aí em cima, não é? Assim, vamos tirar as peças da caixa. Aproveitamos já para. Até podemos. Eu vou tirando isto, não tem faltas ir tirando aí as peças. Este tipo. Deixa eu um bocadinho de barulho. Olha, já está. Nós lá tiramos. Se quiser colocar aí, a aí para não poder. Magnífica, aqui é a tesoura. aqui a separar o, as, peças, a, as peças. Nós, neste caso, estamos a utilizar uma, uma estante que é uma estante de cor branca, mas existe várias opções de cores. Uh, dependendo do gosto de cada pessoa, existe carvalho, existe branco, existe cinzento, existe preto. Sim. É mesmo uma questão de, de perceber aquilo que faz mais sentido para, para a casa de cada um, neste caso para o escritório de cada um. Sim. Para além das cores, também existe tamanhos? Certo. Ou seja, este, este modelo, esta linha, uh, tem uh, o tamanho de quatro, Até um. uh, quatro peças. Numa só, tem o de três, o de dois, que é o que vamos montar, e tem depois o de um. Também Ainda tem tudo, depois é? uns acessórios, que nós vamos demonstrar alguns, que nos podem transformar o espaço. Portanto, é de... Faça a montagem. Vamos aqui montar o puzzle. Se calhar, fazemos assim. Para eu poder, se calhar, ter a tua ajuda. Já caiu aqui uma peça. mas faz falta. Nós optamos por fazer esta montagem aqui porque, efetivamente, é algo que parece muito complicado, mas não é muito simples. E, portanto, vão ver que isto é muito rápido e não há razão para não o fazerem nas vossas casas. Vamos ter que... Pronto. Por norma, é sempre necessário colocar, usar uma nova ferramenta, que é o martelo. Basta também de só um pequeno toquezinho. Certamente este, este elemento já é algo conhecido por, pronto, por várias pessoas, mas no fundo... Vamos-lhe dar uma utilização um bocadinho diferente. É isso. Agora deixa-me ver. Ah, uma destas peças, a ver se não nos enganamos. Isto não. Isto é o interior. E há de ver aí um topo. Isto é no interior. Ou seja, sim porque nós depois vamos ter falta-nos duas peças, peças. Sim. sim não nós a dizer que era fácil e agora estamos aqui à volta <risos> com com os encaixes isto também às vezes acontece brincamos um bocadinho e transformamos num puzzle Okay. Podem sempre tentar envolver a família a fazer este puzzle, esta montagem e tentar perceber quem é que acaba mais depressa, mas que deixa o trabalho melhor acabado também. isso também é importante. este é assim, não é? Andrew? Sim. É melhor ser este. Não quero estragar o teu trabalho. Não, acho que sim. sim. temos mais umas pecinhas, se quiseres colocar aí. vão reparar a posteriori que já temos alguns cubos montados mas quisemos exemplificar este faltamos a outra Aqui à primeira. Já está. Esta é a parte na qual não convém de todo usar um martelo, porque senão vamos estragar. Vamos danificar o nosso móvel. Isto depois ainda tem uns parafusinhos. lado. O norma traz uma chave. Podemos sempre primeiro ap apertar um bocadinho com a própria mão, só para ele ficar um bocadinho mais... Também podíamos novamente utilizar a nossa máquina, mas eu teria que estar a mudar a ponteira. E assim também percebemos que estas peças trazem... Se realmente não, não tivermos a ferramenta necessária em casa, desta vez é o meu, já vêm. Em... que não está a girar. Por vezes também acontece, que é o parafuso poder ou não encaixar corretamente à primeira. Nada que nós não solucionemos. <risos> Acho que eu tentei esse? se Não, acho que é mesmo aqui que ficou um bocadinho. Não estou a conseguir. Estar tão. Um. Cuidado aí, então. Ah, desculpa, para não fazer, que é só testar. Então, com licença desculpa. não sei se a minha chave será diferente da tua pronto, aqui mas assim eu já tenho, desculpa. surgiu um pequeno problema que não é habitual mas que pode acontecer sim, o que teríamos que fazer eu julgo que por acaso agora já estamos a conseguir e não vamos ter que recorrer uma solução. Neste caso também nós não vamos hum, tapar, tapar os parafusos, que não se justifica para o efeito que estamos, que estamos aqui a tentar demonstrar, mas uh, por norma nas embalagens vem sempre este tipo de, de, autocolantes. de autocolantes que serve precisamente para tapar quer os parafusos, quer entretanto os furos que estão no interior, não sei nós vamos é fácil de ver. Ver. Não sei se conseguem ver ou não, mas eu vou depois levantar a peça quando acabar de montar é e já vão verificar e, tente, e perceber porque é que tem uh, tantos, tantos furinhos fundos, não loja. Distribuímos um bocadinho. Como é que ele não ia resolver? Mais. agora era aquele momento que quem está a assistir do outro lado podia juntar-se a nós para vir aqui apertar estes parafusos para ser um bocadinho mais rápido isso quer dizer que estaremos a ficar uh, sem tempo para... não ainda temos para ver se conseguimos também acontece Muita gente deve estar a perguntar porquê que as meninas não estão a utilizar uma máquina. Assim, utilizar. também, no fundo... As também... opções que vieram na embalagem, já banhei na embalagem, se não tiver uma máquina consegue perfeitamente cumprir o efeito. E também para demonstrar, por vezes, que não pode ser tudo facilitado. É terapêutico estar a apertar os parafusos também. Nicolage, <risos> terapia... É que uhum. é ao mesmo tempo a funcionar e pronto passamos no teste eu acho que sim uhum. vamos testar ou seja temos aqui uma pequena estante com duas divisórias que é sempre útil e que tem vários acessórios que nós depois podemos adaptar. Pegaste uma paninha é muito bem, mas vamos só dar um jeitinho e vão perceber já. Os acessórios neste caso nós podemos utilizar para se eu quiser colocar uma peça maior, eu vou precisar Sim. efetivamente deste, deste cubo desta dimensão, mas se eu quiser aproveitar para colocar coisas mais pequenas eu vou conseguir um, aproveitar precisamente por isso é que estão aqui os, os furos nas laterais conseguimos aplicar quer prateleiras ou seja uh... nós esta esta linha que se chama mesmo o cubo uh, é bastante prática porque traz várias vertentes neste caso é só uma prateleira traz também algumas instruções que são bastante uh, interessantes ou seja nos dá a indicação de como as podemos utilizar, daí ter furos em várias localizações, portanto, pode ficar na vertical como na horizontal. Na horizontal. Neste caso, nós vamos poder montá-la aqui, também já temos a peça semi montada, neste no caso, interior posso... traz sempre as suas instruções, mas será de fácil acesso, esperemos nós. -se. O semi montado, neste caso, foi unicamente encaixar aqui estas duas pecinhas? E estas deste lado. E já está. Vamos ver agora qual será a melhor situação para colocar. São peças em caixas diferentes. Um, que de um lado ficará já encaixado. Do outro lado nós vamos, ele faz tipo um, uma mola. Vamos ver. Nós testamos noutra peça. ver se não... E no fundo encaixamos primeiro de um lado e do outro lado a molinha que trazia fez o outro encaixe. Certo. Isto vai-nos servir para. Numa mesma parede. Numa base que servirá, digamos que, uma perna da secretária. O que é que acontece? Eu vou ter que movimentar aqui o tapete porque senão vamos ficar um com um desnível. Vou movimentar aqui, já está, já está, já chega. Ou seja, dentro do mesmo espaço, vamos criar o nosso novo escritório. Podemos já reorganizar algumas peças, para não ficarmos com tudo aqui. Neste caso, também se quiséssemos aqui esconder algo, uh, como estamos a usar uma sala, Poderíamos Sim. ter optado por aplicar, uh, uh, nesse sítio, uma gaveta, Sim. uma porta. Isto tem gavetas, tem porta, uh, uh, tem a prateleira. E depois ainda nos teremos Veja aí esta divisão, que nos permite... Eu, por acaso, esqueci me impressão acho tens aí. Vais vai identificar para que é que serve. Limpamos já esta. E devem estar a perguntar, como é que vamos colocar ali a base ou o topo de uma secretária? Já vamos identificar. Neste caso, aquilo ficou mais ou menos à altura hum, de que tinhas sim. a tua secretária. também sim porque cada, cada cubo tem mais ou menos 30, 36, diz, diz aí as medidas, 35, 36. 36. Pronto, e no fundo vai-nos servir isto de apoio à base, onde vamos pegar agora num outro elemento que existe, que até temos aqui de base a esta mesa, que são os cavaletes, que são elementos bastante práticos. Este vamos colocá-lo aqui. Vou só colocar aqui... este cavalete é um cavalete também bastante prático que no fundo ele tem estas peças aqui é de fácil montagem também e no fundo depois nós vamos utilizá-lo para ajustar a altura e nivelar com esta peça vamos colocá-lo aqui Aqui o tapete já não interfere tanto. Vamos até colocar um bocadinho para trás. Aqui primeiro colocaríamos um, um tampo. Só. Vamos Neste caso nós optamos por um tampo branco. Mas existe vários tampos e várias medidas também. Existe em madeira cru. Existe... Pronto, que no fundo, também temos aqui este que Nossa nos pode opção. servir precisamente para, para demonstrar isso e que também podíamos utilizá-lo para o tampo de uma secretária. E temos este que é bastante prático. O que nós vamos reparar é que ele não está à largura deste cavalete Mas o que é que pode acontecer? Podemos perfeitamente depois cortá-lo ou então escolher, escolher uma, uma peça peça à medida mais Mas adequada Se um. era um bocadinho apertado, optamos por neste caso ele até está nivelado. O que é que acontece aqui? Nós podemos usar, digamos que esta perna e já deitamos outra vez os livros abaixo. aqui este tapete vamos aqui um jeitinho Pronto, como dá para perceber ele é demasiado grande para aqui, mas podemos sempre depois cortá-lo neste caso vamos deixar ficar assim porque vamos identificar outra maneira Neste caso conseguiríamos ainda ter aqui um espaço de arrumação sim, lá extra. Aqui, sim, já vamos demonstrar isso, ou seja, pronto, no fundo depois teríamos este módulo que pode perfeitamente crescer aqui a nossa, a nossa estante, o nosso espaço de arrumação. Vamos passar só aqui um paninho porque isto está com um bocadinho de pó. Enquanto vais passando o paninho, eu vou aproveitar para, para dizer a quem está do outro lado e à partida pode nem saber. Nós estamos a fazer este workshop em direto uh, da Le Roi Merlin uh, de projetos, que é em Telheiras. Esta é a única loja da Le Roi Merlin que tem um serviço de decoradora de interiores. Portanto, se alguma vez uh, precisar deste tipo de serviço, já sabe, passo por cá. Uh, peço desculpa, eu referi decoradora de interiores, estamos a falar de uma designer de interiores. A qualquer momento pode, pode realmente procurar-nos uh, através do nosso site ou vindo cá à nossa loja. Estamos novamente a recolocar todos os elementos. André, neste caso, tu estás a utilizar a parede porque é o que nós temos. É o local indicado, o local ideal para nós uh, trabalharmos? É voltados para a parede? É, sim. Eu, pessoalmente, tento sempre que não seja virado para uma parede. Mas, infelizmente, por norma, é o, que nos, é o que temos destinado, digamos assim. É sempre uma parede. Mas, se nós pudermos... Uh, utilizar uma parede que esteja próximo de uma janela eu aconselho, uh, porque, digamos, temos sempre mais luz natural dá-nos outro ânimo para estar a trabalhar do que estar virados para uma parede. Daí que eu também há um bocado disso, que poderíamos realmente, com uma Dar cor, por... definir, ou com um papel de parede, criar um espaço completamente diferente. Já para não sentirmos que estamos completamente virados Trabalho, para pareta. estar mais confortáveis também. Portanto, para aqui. Então, digamos que isto será uma área que estamos mais à vontade para trabalhar. Mais diariamente. Já temos mais espaço. Vamos recolocar aqui a cadeira. Voltamos a ter a cadeira. No fundo voltamos a utilizar algumas peças que já existiam. E apenas as enquadramos. Isto serve, Pronto, podemos perfeitamente. Tens aí umas folhinhas, não sei se te fazem. Falta. Porque também pode Percebas? ser utilizados aqueles cubos. Faz falta. Não. Pronto. Ou seja, para quem trabalha com projetos com mais ligados à parte da arquitetura. Pode perfeitamente, isto é uma peça, é uns, são mais pequeninos, mas no fundo, enrolando vários projetos, podemos utilizar. Esta peça está aqui, mas pode ser movível e pode ser colocado aqui. Este cubo, que também vamos demonstrar, traz também uma pecinha que pode perfeitamente ser colocado na parede. Okay. Temos de ter em atenção o peso que nós vamos uh, colocar sobre ele, porque aqui também podemos construir, como há um bocado, um, o efeito dos cubos não efeito que não nos separados. Isto pode crescer, porque lá está, temos modelos de dois, podemos pôr aqui um modelo de três, e estas duas eventualmente crescer para a nossa parede. Mas para também não estarmos aqui novamente a criar um bocadinho o ambiente anterior, André? demonstramos assim. Andréia, tens ali uma plantinha muito encostadinha? Ah, nossa, é suposto nós vamos... termos no ah, nosso escritório plantas é. naturais, artificiais? Eu aconselho, aconselho vivamente, porque nos dá um ar mais, mais tranquilo, digamos assim. Ou seja, teríamos aqui um espaço. Uh, esta estante também acabou por ficar aqui perdida, que o que nós podemos fazer é reutilizá-la de uma outra maneira. que Até podemos dar esse exemplo e assim já... Ou seja, Nós vamos não... desmontá-la e vamos reutilizar Traz no como interior várias reinuras várias também, que nos permitiu escolher uh, aqui diferentes alturas em cada uma das prateleiras, mas Sim. até podemos retirar alguma se quisermos. Sim, o que é que eu vou fazer? Vou desmontá-la por completo e vamos utilizar estas extremidades que pode ser, eventualmente, lá em casa também podemos fazer o mesmo, que é criar aqui também um, um fundo, um digamos assim. Um na parede. Por isso, vamos novamente utilizar Queres que seguro. Vamos ver se, se ela vai... Eu acho que ela... sempre as peças, porque podemos voltar a utilizá-la como ela era inicialmente. E se calhar vamos encostá-la assim. Esta peça já passa a estar solta. Obrigada. Está tudo baixo, Andréia. Está assim. Muito bem, obrigada. bem <risos> termos sempre cuidado para que as peças não nos caiam em cima. Era algo que podíamos ter feito logo inicialmente. Se conseguires colocar, vamos colocar aqui. E já vamos ver para que é que vai ser utilizado. É fácil de perceber que conseguimos, podemos e devemos reutilizar sempre tudo aquilo que temos em casa, dar uma nova vida. podemos até pintar, podíamos envernizar. Neste caso, sim, sim, vamos vou só, só vou dar os... outra utilização. Descargo da de consciência. Para termos um bocadinho mais de espaço de manobra. Vamos voltá-la. Agora vou te pedir. Andréia, neste caso, dependendo do peso que nós íamos aqui colocar, poderíamos até aparafusar. parafusar... Sim, ou seja, ela poderia também ser utilizada assim. Ou seja, ou num novo espaço, ou digamos que num, num cantinho que nos, nos sobrasse no mesmo, na, mesma divisão. na mesma divisão. Desculpa. Pode segurar aí? Sim. Eu cometo muitas vezes este erro que é não fazer a pressão devida para o parafuso sair logo e por isso é que como o treino é a primeira ah, Isso não Temos que e com os erros claro que vamos aprender Para o contrário, uh, se calhar podemos. O segunda já está quase desmontada. Vai esta primeiro. Aqui. temos prateleiras também sim ou seja isto seria que ser é feito antes de nós termos montado todo este cenário mas como estava ali um bocadinho perdida nós vamos, vamos aproveitá-las -la. aproveitá agora como temos como já referi a nossa parede um bocadinho ainda despida o que é que nós poderíamos utilizar? ou novamente a parafusar a peça à parede ou então utilizar uma cola que, por acaso, não trouxemos, mas teria que ser uma cola de madeira. No fundo, se nós... ao nosso workshop, quem quiser assistir, vamos também aprender a fixar sem pregos, portanto, é só continuar a acompanhar-te. Ou seja, como nós não vamos a parafusar, ela vai ficar, digamos, abaixo, mas depois poderíamos jogar com a peça, ou a diferentes medidas, ou tudo a mesma altura, mas sempre o mais para cima possível, para termos, digamos aqui, no fundo, uma, um fundo. Também sempre, antes de, de aplicar também, confirmarmos como é que queremos sim, sim. Eh, o resultado final. Sim, podemos fazer o importar. teste no chão, podemos fazer na, na própria parede, como é o caso que nós vamos fazer aqui. Como não está colado nem é parafusado, podemos ver as medidas e os distanciamentos que estamos... Se não fosse o caso de termos uma estante que nós desmontamos. Também existe diferentes tipos de medidas e ripas, ripas. que nós também podemos fazer este efeito. Sim. Até existem umas que são redondas. Também dá um efeito bastante engraçado. Que aí, até podem vir se tivermos medida suficiente podem vir do teto. Em vez de estarmos a colar à parede elas podem ser. Uh, pronto, elas digamos que aqui nós depois vamos pressioná-las um bocadinho com a com a secretária e elas já nos vão ficar fixas. Neste caso sim, basta encostarmos, se calhar sim. a secretária a, a secretária e já ficamos aqui. Não temos. É um bem, um bem. Um Acho que é. Porque pode acontecer é que também a parede em casa ou aqui não ou seja. Neste caso também é só uma simulação, portanto. Pronto. Surgiu a ideia enquanto com... estávamos já a preparar o, o workshop. achamos que fazer sentido. Digamos que vamos fazer assim. Se elas nos conseguem. E no fundo, já quebrou aqui um bocadinho o espaço que nós tínhamos, uh, digamos que, por reutilizar. Também poderíamos utilizar estas, que no fundo te, teríamos que iluminar um dos elementos, que já existe, e poderia perfeitamente ser colocadas estas, que depois também poderia, com uns, uns pequenos ganchinhos, utilizarmos para colocar uh, umas outras peças. Agenda, calendário... Sim, ou até vejo. uns pequenos cestinhos, ou seja, isso depois poderia eventualmente criarmos novamente aqui um cenário e como plano também de fundo. Do fundo. E no fundo teríamos as peças todas reutilizadas. Se não forem aqui, é como digo, pode ser sempre num outro, num outro espaço. Vamos tentar organizar aqui um bocadinho isto. Nós estamos por agora estamos a falar desta parede de que nós vamos utilizar aqui é o que temos mas ainda sim. vamos aqui falar no nosso espaço ideal um bocadinho para dar ideia quando nós temos mais espaço qual sim, é o sim, tipo sim, de, sim. de cenário que conseguimos criar agora sim vamos recolocar o recolocar nosso o candeeiro? candeeiro vamos voltar a movimentar a nossa planta um o candeeiro andareiro a ideia é que consiga ficar direcionado sempre uh, para a nossa mesa de trabalho, certo? Sim, neste caso nós tínhamos já cá Sim. um modelo direcionável. Neste caso o fio, por acaso, até é, suficiente. é o suficiente, mas não utilizaríamos novamente as peças que já tínhamos mencionado. Sim, até porque entretanto iremos precisar, neste caso temos um computador, vamos precisar de o carregar, então podemos deixar em algum ponto uh, Sim. A o candeeiro de pé é sempre uma peça que é agradável porque, no fundo, não nos ocupa uh, espaço, espaço na secretária, no nosso local de trabalho e, no fundo, acaba por o podermos movimentar para, para vários sítios. e Isso também fica um bocadinho ao cuidado de cada um. Há quem goste de trabalhar com a luz mais direta, há quem goste de utilizar uma luz mais indireta, aí depois fica um bocadinho a cargo de, da pessoa. Como se sente mais confortável para, para usar o espaço. Bom, um e digamos que temos mais um cenário completo para um pequeno espaço. Um Agora pequeno imagina, pequeno que, no fundo, já é um bocadinho maior. Já temos uma secretária bastante razoável, uh, que é o que eu digo, neste momento temos aqueles elementos que ainda nos preenchem o espaço de trabalho, mas que podem depois ser uh, colocados na parede e que nos liberta mais área de trabalho eu um bocado falei e a pecinha está fixar. aqui ou seja, esta pecinha digamos que é um L vem juntamente com cada cubo que no fundo nos vai servir de suporte para colocar na parede volto a mencionar que tem que ter cuidado de escolher as buchas mais adequadas para a parede. Os parafusos e o peso. E o peso, sim. Porque por vezes estes elementos são decorativos, conseguem aguentar algum peso, mas também não podemos, não podemos exceder provocar. porque pode eventualmente ceder quer a parede, quer a peça. Pronto. Tínhamos uma outra opção de candeeiro digamos que é uma peça bastante. Interessante também. Também no não ocupa muito espaço. Também não ocupa muito espaço e que nos acaba por, se quisermos ter novamente o candeeiro de pé na, na zona onde estava, temos esta e temos, este, temos diversas, diversas situações. Podemos sempre também colocar uma situação suspensa, podemos criar. Muita, muita Muitas outras opções. Também acabamos por não falar com, com estes cubos, quer com aquele cubo, nós conseguiríamos ter aqui uma estante ao lado de apoio, na qual conseguiríamos também colocar uns pés, uns pés e, e dar todo um novo efeito. Sim, nós nosso também espaço. podemos até pegar, se quiseres, ou podemos montar só os pés. Se calhar podemos, podemos mostrar podemos como é que funciona, é muito fácil. Ou seja, isto é uma caixinha que até traz exatamente identificação. É um conjunto de quatro pés, da mesma linha e que, no fundo, nos pode servir para altear uma peça do, do chão. Do chão, exatamente. Imaginemos que não queremos ter ali aquela peça e temos algo outro cabalete igual, que nos dá mais arrumação, até porque é uma peça que dá para elevar. Ela tem mesmo o um nome de cabalete de arquiteto. Sim que no fundo dá para várias situações, uma situação normal ou para uma profissão mais específica. E, e também poderíamos jogar num daqueles cubos e, e colocá-lo no chão onde O efeito poderíamos, final seria? Sim. montar um. No fundo não o vamos colocar na peça, mas temos o efeito final de como é que fica o pé. Tens aí os parafusinhos. Descobrir a embalagem. Também estão todos curiosos por perceber a dificuldade que foi colocar esta secretária que temos cá à nossa frente. Foi a bancada mais difícil de nós prepararmos. Isto aqui pode... até que é coxão? Neste caso, a única coisa que nós precisamos é de parafusar por aqui, fazer a ligação. Ou seja, podemos pôr aqui a peça. É só, entretanto, encaixar. Mater depois... os respectivos parafusos deste lado para parafusar o pé e depois por baixo viramos a peça ao contrário e aplicamos os parafusos para segurar ao cubo. Esta peça tem uma. Um, pronto, ou seja, ela pode ser utilizada, nós depois damos a inclinação que quisermos ao pé. Então, ela pode ser utilizada assim, como também pode depois, depois gerir o. Digamos que o pé, o próprio pé é que gira. Andreia, uh, estamos aqui quase, quase na reta final. Como, como é tão rápido, se calhar, de mostrar, este, apesar de ter sido uma trabalheira Sim. gigante, ter preparado esta secretária para o nosso espaço ideal, Sim, uh, se calhar só... vamos só mostrar... Isto voltamos a levar para a nossa... O que é que nós tivemos Sistinha que fazer. De... Esta podia ser uma, uma secretária com um espaço de maior dimensão, na é verdade? Sim, ou seja, esta peça aqui, que já referimos há um bocado, que também é um tampo que está solto, que pode ser fixo ou não. Este pé passa para aqui. Ficamos com o tampo um bocadinho mais organizado. E vamos lá. Eu gosto imenso de utilizar peças que sejam bastante práticas e que não sejam uh, pronto, fixadas à parede. Apesar de eu ter, no primeiro escritório, digamos assim, ter realmente parafusado tudo à parede, eu prefiro um peças deste todo. género que são mais amovíveis e a qualquer momento nós podemos redirecioná-las para outro, para outro espaço. Aqui como podemos ver, temos dois tipos de cavaletes completamente diferentes temos e temos uma peça completamente solta, que e pode é perfeitamente isso. ser uma secretária, se for o caso de nós termos um, um espaço completamente destinado em casa, um quarto extra e que aí sim pudéssemos criar realmente um escritório devidamente à vontade. Andrea, antes de finalizarmos, não sei se nos queres deixar alguma dica final, alguma coisa que não tenhas conseguido partilhar Eu durante o que Não, o show? pronto. Como tu disse, estes qualquer dúvida que possa surgir, também estaremos aqui para, para, responder. para responder e espero que tenha sido bastante prático uh, os dois ambientes e. neste caso, três até. Sim, no fundo, três e que possa ser realmente reaproveitado as ideias e, e os objetos lá em casa. Então, eu tenho a certeza de que com todas estas ideias e dicas que a Andreia partilhou ao longo do workshop, qualquer um de nós consegue criar o seu escritório em casa. Uh, se ainda assim preferir que seja outra pessoa a fazê-lo, um profissional desta área, como a nossa querida Andreia, uh, temos também ao seu dispor o serviço de assessor do projeto, uh, que é um serviço gratuito, e temos também um serviço de arquiteto online. No caso do Arquiteto Online, vai-lhe permitir criar e visualizar todos os seus projetos em 2D e em 3D, tudo isto com o um apoio especializado e sem ter de sair do conforto da sua casa. Basta que aceda ao nosso site, lerroamerlan.pt, clique no marcador que diz serviços, vai encontrar estes e uma série de outros serviços que temos ao seu dispor. Já sabe que este Workshop da casa, tal como todos os conteúdos pedagógicos que fizemos ao longo do Workshop, estarão disponíveis nas nossas plataformas digitais, no nosso site, no nosso canal de YouTube e na nossa página de Facebook. Entretanto, o que eu vou desafiá-lo agora é que ponha mãos à obra, a que crie o seu próprio escritório e, Andreia, vamos me despedir de ti. Obrigada pela Obrigada tua eu, presença, Obrigada mais uma como? vez. E espero que tenham gostado. Obrigada a si, que nos acompanhou desse lado. Obrigada pela sua participação, pelas suas interações, pelos seus comentários. Se, entretanto, nos colocou alguma questão à qual ainda não conseguimos dar resposta, não se preocupe, vamos fazê-lo já já de seguida. E já já de seguida também vai poder aprender a fixar-se em pregos, como já tínhamos referido que neste, neste cenário seria necessário. Portanto, continua desse lado. Até já!